Nós encontramos um pé de gerivá. Para quem não sabe, aquele pezinho de coquinho amarelo. A madalena falou assim: Ai, ah, bem, olha quanta frutinha. Ele tem um cheiro forte. Ele dá um, ele dá um por assim dizer, um mel quando ele é cozido com água. Na proporção correta com açúcar. Né, bem? Que é. dizem que faz bem para quem tem problema de. Na garganta, né? Acho que é bronquite. bronquite é. Coisa nessa linha. Ele está quente. Bem, ali embaixo tem, mas tá bem perto da água lá. Ó. Lá tá fresco. Deixa eu dar uma descidinha aqui. aqui eu, tô, eu tô vendo o rastro. Água. Madalena, tem rastro aqui, ó. Ah, não é só boi não. Não, isso aqui não é boi não. Gente, tô descendo aqui até arriscando. Ei, mas essas aranhas, eu vou falar a verdade, viu? Essas aranhas. Bem, dá para mim o um facão aí? Dá um facão para mim aí. os balanços aí tá cheio de aranha, eu tenho que tirar o as aranhas daqui, senão eu não passo, vocês aqui. precisam ver o tamanho dessas aranhas, oi, ó, a cima aqui tem a cima atravessando, Já vou ver. de um lado pro outro, dentro da madeira, ó, lógico que isso aqui não é raça de onça, certo, quem entende sabe muito bem que não é raça de onça, eu creio que não é raça de onça, também de boi não é, de boi também não é, tem três, não é bem? Tem três, né, ó? Três marcas. Ela veio na, na beira beber água, eu acho. Ela desce por aqui, ó. ó. Três dedos desse tamanho? Meu Deus, se for onça, Madalena. Vou falar pra é um perigo, hein? Ele falou que é cinco de onça. Cinco? Pô, eu sou bem, bem crianção nisso aí ainda. Pisou aqui também? É, tem lugar que faz quatro. Ó. Pisou aqui também. não sei não. Pode ser onça também. Você tem lugar que faz quatro? É. Olha o silêncio, ó. Lá embaixo tem outra cachoeirinha. É. Hum. E ali é raso, ó, mas ali para lá a gente não sabe é raso, né? Não, não dá para confiar, não. Tem muita conchinha. Vamos voltar? Pega Eu vou o final que você falou lá das formigas. Aqui, bem, não vai pegar coquinho? Tem coquinho aqui, ó. Os, maca os macaquinhos, sei lá o que, estão comendo, estão chupando bem. Mas tem bastante raça aqui, mané. Ah, bem, Tá maduro demais, pessoal. Tá? Mas tá quente. Bom, vamos, vamos voltar lá então. Eu ah, vou gravar o que você falou aí. Olha ah, quanto coquinho, ó. Que é bom poder fazer um. Ó, tem uma madeira aqui, ó. Porque tem formiga aqui dentro, aqui, ó. Ó. Por certo, elas. Ou sabe, tem casa aí ou elas estão atravessando de um lado para outro. Porque eu pisei ali, ó. Saiu um monte de formiga. Onde que eu pisei? Aquela hora que eu pegar os coquinhos, ó. E essas formigas pica doído, vem Em mim, particularmente, faz um pelotão. E aqui atravessa para é lá, gente, ó. Tô fora é pra lá e vai pra cá. Por isso que a falou que tem um túnel aí dentro. Um túnelzinho lá do outro lado. Pessoal, eu não sei quem que é o dono daqui, mas só posso dizer que Deus abençoe ele grandemente. Porque essa aquela cachoeira lá atrás, ela divide em três braços. E em volta da cachoeira tem muitas bênçãos. Uma dessas bênçãos são flores. Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. A natureza por si só é bela. E a gente quando está nela se sente como se fosse parte da natureza. Eu mesmo me sinto. Tem muita bromélia aqui. Tem. Tá cá? Hum, sentindo um cheiro aqui que eu não gostei muito, não. O quê? Sentindo um cheiro aqui que eu não gostei muito, não. Ah, é da, da planta. Lembra aquelas plantas que nós sentimos que ela? Uma vez? Não. Você não lembra? Aquela planta que tirava, tipo, parece meu. Uma planta típica que de, está dessa aqui, ó. Será que é essa? Tem que andar esperto, tô sentindo o cheiro ainda. O ingar? Olha o ingar aqui, ó. Tem um ingar, um gazeiro, vamos nesse ali, ó. É, que dá, né? É, aqui, aqui desce animal. Aqui desce animal. Olha aqui os rastros aqui, ó. Tem. Olha o grilinho cantando aqui. Som Inga, gostoso. Era. É verdade. É aqui Olha o engá aqui, ó. Certa doce, Pedro? Mas que Madalena pegou um engá ali. Eu não sei se ele tá bom. Tá bom, né? Você vê. Ele mata dentro, né? De... Tá passado já. Eita, quanta aranha, gente. Meu Deus, olha. Não tá com alguma coisa na frente, você não passa. Aqui é outro braço da água, ó. Desce aqui, ó. Esse não, é o que não, vai descer na não. Não é outra. A Madalena achou esse cingar. Tá esse tá dozinho. Aí eu olhando, olhando por cima que a Madalena, atrás dela tem lá, ó. Olha lá, ó, atrás dela tem, deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui, aí que, que delícia, ó. Eu já sei que tá, tá gostoso porque nós comemos um agora que tava bom. Se Deus <risos> tem cuida bastante, dos passarinhos, né? não cuidará também de nós? É, olha lá quanto, ó, olha que engalo lindo, ó, gazeiro, é velho, não não é tão velho não. Escus, né, <risos> ele tá nascendo já. É normal ele fazer isso. Ó, olha que interessante, gente. Vai nascendo dentro dele já, ó. Tá brotando é. já. É. Aí o passarinho come, leva, aí ele vai nascer no outro lugar. Por isso que na beira do rio tem bastante. bebendo água no sistema da roça mesmo, né? Janaína e Josué tá lá em cima. Janaína tá de coça lá e Josué estão lá tentando pegar alguma coisa lá. Aquela hora que ela pegou, você tentou afogar ela. Não sai mesmo. Fica lá, ó. Aí, ó. Saiu agora. Que legal, né? Que bonitinho, né? Tem uma libélula bem na Vale de pescado do Caique. Olha lá, ó. É que tá, tá lendo tá o fundo, mas como é ruim que dá tá pra assim. É, <risos> Que bacana, hein? Agora embora. Quantos anos essa árvore não está aqui na beira dessa cachoeira? Só Deus sabe, né? E dá uns frutos nela também, pessoal. Eu não sei que frutos são aqueles, porque tá lá no alto. Mas dá para imaginar a grossura da árvore, ó. A grossura da garota, ó. Quantos metros para baixo aqui do chão será que, é que deve estar, tá, será? Vai saber, né? Linda demais, né? Tava gravando eles aqui Aí eu vi aquela árvore ali naquele canto Me perguntaram o que é aquela cor vermelha Daí o seu Deca me disse Que onde na natureza Tem uma árvore que tem aquela, aquela mancha vermelha ali ó É porque a região é saudável E naquela árvore tem duas manchas Tem aquela ali e tem uma de cima também Agora, estou falando aquilo que o seu Deca falou e que eu creio ele é muito sábio, né? Olha lá. Então se ele falou, eu creio porque a sabedoria dele pra mim é muito importante, sabe? Eu dou muito valor nisso. O que será que a Madalena tá pensando lá, né, gente? Tá comendo hengá ainda, ó. Ela gosta de hengá. Eu percebi que eu tô falando dela Caí <risos> tentando pegar um, um peixe e o menino lá dormindo ó dormindo não deitadinho né ó. Esse é seu Matheus Esse menino tem uns boi que dá gozo de ver qualquer dia desse eu vou ter o privilégio de gravar para vocês verem eu estou aqui num lugar onde eu consigo ver outra árvore daquela que o seu Deca disse que onde ela for vermelha deixa eu só localizar ela é porque há muita saúde em volta dela olha lá tá muito longe mas deixa eu tentar acertar olha lá tá vendo Vermelha, né? Então ele falou que é isso aí. Pessoal, eu estava observando uma coisa aqui, nós estamos conversando sobre pedra. As pedras elas têm uns um riscos. Ó, oh, é uma fissura o passar o tempo elas mesmas quebram E se formam duas, ó Tá vendo? Não é interessante? Aqui também perto do meu pé, ó Ó Essa aqui não tô, não, tô, não. Mas mesmo assim tem um risco aqui, ó Separando já, ó Olha que interessante, ó Parece que alguém veio aqui e fez isso, né? E assim elas vão se quebrando A Madela está me gravando eu estou gravando ela. O tempo está começando a fechar para chuva. Não vai demorar muito, vai chover mesmo. Olha que céu lindo! Mas tá começando a fechar para chuva. para cá, ó. Já tá fechando mesmo para chuva. Ó. Olha lá, ó. Fechado mesmo Bem provável que hoje chuva por causa do calor que tá fazendo Olha que bonito, ó Olha lá está caçando ouro mas, mas hoje ela não está achando não está achando um monte de conchinha olha lá quanta conchinha ele está achando a, a bateia a bateia de cinco dedos bateia de cinco dedos olha ali a funida tá regando o negócio aí ó não, não bateu não, vai chorar é eu tô filmando a funiga tentando levar aqui outra aqui ó Gente do céu, que força, hein? Olha! A subir ainda, hein, E Essa foi a musculação pesada, Madalena. Ela não soltou. Você acredita que ela não soltou? Além dela, ter, além dela ter força, ela também tem que ter equilíbrio, é, porque ela tá levando. Você a... viu <risos> que aconteceu lá? Ela jogou pra trás, ó. ela ajeitou Madalena, não ela ajeitou e tá levando ó. essa aqui capotou com ela capotou é, é porque isso aí tá perto vamos lá, de lá vamos lá sim. vamos vamos vamos vamos Abre a vamos vamos nós, vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Vai. Oi. Vai. Não tá tão, vai. Já minha carro não vai, vai embora aí. Vai, Mateus. Mateus. Eu não sei quantos metros que eu estou da água. Ou seja, eu consegui dar a volta por aqui Com o pessoal Subindo né Pra gente ir em um outro lugar Que o Josué viu Então ela tá lá embaixo ó. ó, tá lá embaixo Não dá nem pra ver direito né Mas tá lá embaixo Eu calculo De onde eu tô lá uns 5 metros só Mas é muito gostoso essa sensação de liberdade, né? Porque pra cá continua o um morro, ó. Olha lá. E pra cá. Pra parte de baixo, a, as águas. Porque agora não é nem água, mas são as águas. E essas águas não são de março, não. Elas são de fevereiro. Opa, descobri não. A chama daquela florzinha que uma vez eu, Madalena e meu primo filmamos lá na beira daquela estradinha nossa lá. Minas Gerais, lá vai Madalena. Agora estou mais alto do que aquela hora. Ó, lá embaixo está a água, tá vendo E continuou para lá o pasto e vai embora. Só que eu não sei porque eu não estou vendo gado aqui. Não sei se o dono aqui não não cria gado ou se o gado que ele cria essas horas tá em outro lugar, não sei. Só que eles vieram pelo de cá, bem. Nós fomos lado de eu lá de queria lá. Atravessar, é. Mas não dava. Provavelmente foi isso mesmo. Eles chegaram no lugar que nós estávamos pelo lado de lá e eles vieram pelo lado de cá. Formou como Ilha, né, bem? Como se fosse Ilha, né? É isso mesmo, Mariana. Nós fomos pelo, pelo lado de lá e vinha pelo lado de cá. Deixa eu ver aí. Tem raça de onça ali embaixo, então vou fazer questão de marcar. Pegada da onça. Eu achei ouro, diamante. Vê? Pedrinha bonitinha. A é que fosse ouro mesmo, diamante. É, né? Deixa eu ver, eles acharam Acharam aqui. É ah? sim pouquinho. eles que é um mesmo, do, do, do lado de oh, lá. É um outro assim, acabou de passar aí oh. Tá fresquinho onde ela passou aí. Olha, o capizou lá. Ela atravessou e é top dentro Subiu de lá, olha tá lá. Ô oh, Madalena, não, nós tava bem. É, então, você <risos> não Gente, é, lembra do que eu do cheiro? Uhum. Tem que tomar cuidado. Cheiro de um na pés, mas então, a tá ali. Eu eu falei, a pesa, tá acabar com a tá tá ali. Eu falei ali, aí, ó. ó. Gente, ela passou aqui agora mesmo, hein, ó. Deus que dia abençoado, é, Olha ali onde, onde, onde sabia, ela desceu ali, ó. Olha onde ela desceu lá, ó. Eu tô Ainda falei, ainda falei, Madalena, nem esse cheiro estranho aqui? Lembra que nós vi? Meu Aqui dá pra ver ela lá. Gente, lembra que eu tava com a Madalena daquele lado lá, ó? Que Eu ainda falei das formigas, que as formigas estão atravessando naquele pau? ó oh. lá, lá, olha lá olha. onde madeira bateu então ela não tá longe daqui não rapaz, rapaz passar aqui do lá. será é uma Deixa eu ver. Ah. Fresco, ó. agora agora agora agora agora agora agora agora agora agora vem já... gravando, Caí. Ah. Ah. Grava ah. tá Vou agora agora um lugar bonito agora vocês. Vocês não conhecem, agora agora agora Ô, oh, Cícero, quer ver um aonde? Oh, Cícero, quer ver um eu, eu acho que eu quero ver. Vamos Você tá armado ou faz facãozinho aí mesmo? Eu, mas facão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pessoas? É só um corrido. Será que aguenta? Primeiro tapa que ela não seca aí, pá, você caiu aí e oh, lascou tudo. Ah, aquele galho lá, aquela planta lá, tem flor. Eu vou pegar lá, quer ver, ó. É um frutinho vermelho, tá vendo? É, pessoal. Josué conhece mais do que eu. Olha ela desceu aqui, ó. Pisou aqui. Daqui ela pisou ali. Dali foi embora pra dentro da água, atravessou aqui e foi lá do outro lado. Eu, hein? Ele só foi embora no lago sozinho, ah, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Ah, tem umas borboletinha aqui, ó. Tem mais borboleta aqui, ó. Vamos que vamos, olha que lugar. E vai chover. Vai chover! Vai chover! Vai chover, olha lá! Papai do céu, vai mandar água pra nós, pra placar esse calor. Olha só lugar, ó. Ó que lugar, ó. Olha que lugar. gritando lá, falando que vai chover. Mas o lugar é, é magnífico, gente. Não tem palavras para descrever a, a beleza que tem isso aqui. A nossa, lá em cima espiando nós. Ela lá espiando nós. Brincadeira, gente. Já pensou se fosse lá. Nem que estivesse lá no alto. Eu já tava correndo. Ou então, nossa, cagando pelas pernas. Olha só que lugar, gente. Pensa no lugar gostoso, ó. Ó, oh. oh, o senhor sim tá chegando. É, é, é, olha ali para trás. agora hein, é Aqui dá pra nadar, Ciso. Vai Olha lá, ó. Olha só que lugar, gente. Pensa no lugar gostoso, ó. Ó. É, para nadar aí agora, hein. Aqui dá pra nadar, Ciso. Ó. Ó. Está, Ciso? Olá, ó. <risos> vai lá, ó. Pessoal, doidinho pra me tirar a roupa, O Matheus falou que vai entrar aí. É só Se entrar. Atrair, eu entra. Ei, ser humano. Pega a sujeira lá em cima. Roda quilômetros e quilômetros por dentro da água e vem acabar aqui de ser humano. Ó. Vai vendo. Agora, amor. Vai vendo que coisa mais Agora. difícil de se, de se ver. Quem ver que aqui Olha lá. Tá vendo? Vai, madalena. judiação, né? E olha a raiz dessa árvore, pessoal. Isso aqui é a raiz dela, ó. Aquela onde foi a A raiz dela. Essa aqui é a raiz dela. E a belezinha dela ali, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Tá vendo? E a gente vai andando, né? E vai descobrindo lugares. E também algumas coisas feitas pelo homem. Por exemplo, aqui, ó. Josué veio pra cá. Descobriu isso Ó Uma pinguela Começando aqui Em Minas Gerais Amarraram com essas cordas bem amarradas Quer dizer bem amarrado, Mal mesmo né Amarraram aqui E ó Botaram dois bambus aqui E a água passa aqui E que força viu gente E eu vou passar também Olha Olha Olha Passando por cima, ó. Ó. Pronto, passei para lado de cá. Ô, oh, aranha, mal vou dizer, viu? Que coisa, olha isso, ó. Não dá pra vocês verem, né? Ah, dá pra vocês verem, sim, aqui, ó. Tá na minha frente isso aqui, ó. Conclusão, vou ter que arrumar um galho. Vou tentar arrumar um galho aqui. Olha lá, pronto. Tive uma ideia de fazer isso aqui, pronto. Mesmo assim, tem uma partezinha ali que, que, ela, que deve ter trazido lá de cima, né? Agora sim, agora já. Agora sim, agora dá para ir para outro lado. Pronto, ó. Gente, e olha que lugar, hein? Olha que lugar. Esse deve ser um batidão de... Não estou escutando um barulho aqui. Parece que é helicóptero. Aqui não tem pista aqui perto. Tá passando algum helicóptero por aqui. Aí ele lá, ó. Vou tentar só localizar. Claro, ele vai ser minha. O Urubu lá vai ser meu. Deixa eu tentar ir lá, ó. Tamanho do bicho, ó. vai embora. Pessoal, olha que interessante. Como brilha essa areia. Lá embaixo, tem outra né? Pode ser que sim, bem. Que interessante, né? Ó, o Matheus tá ali sem coragem, tá na água. O outro tá aqui, ó. O outro tá com vontade de molhar, Olha aqui, ó. ó. Eu já entrei metade da saia na, no rio lá, ó. Já molhei, ó. E eles estão sem coragem, porque a água tá hipergelada. O hum, Josué e a Janaína saíram ali pra cima. E o Cícero descambou para cá, olha. Nem sei onde é que ele tá gente. Eu colei algumas imagens para vocês. Orem por ele, gente, porque aqui tem onça. o tamanho do ali, né? Então. Essa questão quatro pessoas. Um, eu sou frágil. É eu falei pra eles, ó, nós estamos aqui ó dois jovens e eu eu que quero ver, ver por se vinha se eles vão a é, onça. correr e largar eu sozinha ela passou lá e foi pra lá mas ela pode passar de lá e vir pra cá pois é se nós tivéssemos adoiar ali um pintadão de maré preto passar ali, a área lá tudo agora o Matheus é só tão puro dentro do rio, embaixo lá. Eu vou isso, então, Expulsa ele Continuando a nossa jornada Mais umas florezinhas aqui Na beira desse caminho E agora nós vamos em busca do dos meninos que foram para frente Vamos bem Madalena já molhou a saia na água ali. Olha só, gente. Nós estávamos lá embaixo. Estávamos sentados naquele lugar lá. Ó. Muito bom, viu? Aqui o rio já é mais calmo. Bem calmo. Quantos. Anos aquela pedra não deve estar ali, né? Ó, e aquela é dependendo da força da água ela pode se mexer. Tem, termina bem ali para cima, para dessa água aqui, né? É. Termina aqui, ó. E lá vem a água, vem. Olha, olha que sossego. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês: quando eu falo de aranha, eu quero dizer disso aqui, ó. A gente vai, vai atravessando, ó. Vai batendo tudo no rosto da gente, você não tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Bom, agora vocês estão vendo, mas a gente não vê. Ainda mais quando tá no anoitecer que a gente tá tudo junto, não vê mesmo. Oi, o é É mesmo. isso significa que aqui fazem fogueira, ah, duvido que não faça fogueira, gente aqui alguém, ali ó, eu falei que faz fogueira, aqui os caras vem aqui ó e faz nessa árvore que fazem no mínimo uma barraca, uma lona pra caçar, eu creio né, posso ter até errado, mas eu acho que é isso, bom achar é uma coisa ter certeza é outra, então vamos andar que é melhor. ou explorar, Qual tem que o achar uma olha o cheiro que eu te falei né? cheiro estranho né? tá bom. da vaca não, é de capivara mesmo olha só mas pessoal é curioso, né? é, o mineiro é curioso e acha a mina mesmo água pura e cristalina andar no mato com o José Josué é uma beça não deixa essa fome, nem sério então assim, a gente não pode beber muita água quando tá com sede, senão dá juriti. O que é que é juriti? Dá, dá né? juriti. A gente que é juriti? O que é Sabia que dá juriti? Juriti é o um apelido que dá pra pessoa que bebe e desmaia. Nossa, tá no barrigado d'água. Não, dá juriti. <risos> Minóis nunca deu esse, não, eu tava morrendo, se a gente tomei duas, eu que um da não acontece. Tava vindo campinha, calmoando a barrigada, eu corri esse águia. <risos> dá juriti, não sei o pé no ombro. Aô, você tá me dando um gargalo. Olha, Nossa, a é Jesus, é olha a cara disso. Oh, oh. ah, oh, olha a cara disso. Tá tá o lá, né? Olha a cara daquela. Olha lá, aqui Olha o Aqui. Aqui na beira do mais dois, ali ó. Mas não tem coco. Não é época, né? Pôr o não, copinho aqui, um ó. Mas aqui o copinho. Aí não, não, não vai, né? Mostra a boquinha lá. É, aí grava aí dentro a, a, a boquinha desse Zé Gato. Que magavilha! Ô, oh, Magafinha! Ô, oh, Magalena! Ô, Magalena! Vamos prosseguir então, senão não dá tempo. Gente, vamos lá? Vamos fazer um retorno? Não, não é por aí, não. Acho que é por aqui mesmo, né, Josué? Não, nós <risos> temos que pegar as coisas. As coisas estão tudo pra trás? Não, Depois a gente vai acorda. passar lá. Onde vocês vão? Seguir pra frente. Mas e essa chuva aí, como é que fica? Não vem, ela não vem, não. Eu tinha um pressentimento ruim. Quem? Ele queria ir embora e disse que tem um pressentimento ruim. Mas... Capaz mesmo. Ó, oh, tanto é que a gente saiu correndo. Nós vamos é. descer pra baixo aqui, ó. Hoje nós estamos passeando. Um mês, hum, já. Hum. É por aqui, né, Jô? Tem café? Tem? Eu, eu, tô, eu tô querendo que uma Ai, é café Aí o café. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês aonde a meninona é. bebeu é. água. Aqui, é. ó. É. Quem conhece os usa sabe. Desceu aqui para tomar água. Olha como é da outra. Olha o remanso. Ó. Que beleza. Vou subir aqui. Opa. E vamos descer aqui. E vamos seguir em frente. Bosta de capivara, ó. Cícero. Oi. aqui. Bosta de capivara. Agora é sim, ó. Ó. Isso aqui é cocô de capivara. E não é pouco não, hein. Ó. O Cícero. Hum? Tinha que ver lá pra baracazinha, lá gente. é lá. Ó. Lá tem racha de capivara, soldado, é né? Ah, boi, né? não Pega a arroto e ela pega. A arroto ela pega. Pega. De boi. Pega e Vai, menino. Oi. Para pra sentar aqui e poder pescar. Ó, Kaique, pode passar no mato aqui. Ó. Sentar aqui e pescar aqui, ó. O, os extraterrestres passou aqui, gente, ó. Um Deixou um a marca registrada deles aqui, o triângulo, ó. O obelisco caiu. aviso especial aí, e rolando. Uma pedra bem.. Agora aqui já terminou. Vai. Vai, não, não passa direito não, viu moço? Não passa direito pra você cair não, viu? A madeira lá. Não, assim, é aqui geralmente. Geralmente a gente vem no embaixo, lá pra cá, pra subir direto, né? É. Aí eu arco pulei, parou, eu falei, agora. Não, é porque eu, eu parei porque eu parei. O menino tava parado. Porque a Janaína parou pelo outro, parou, o outro, parou. Pegar o toninho, Madalena. Pegar a rosinha. Prazer. Trazer aqui. Gente, dá uma olhada nessa pedra pedra linda né a bola pega redondo parece uma bola ela rachou filho. e nasceu árvore mas ela rachou da onde rachou porque nasceu não. uma árvore dentro dela é mesmo nasceu mesmo vai continua em frente oi o que será que faz isso aqui eu não sei eu vejo bastante mas isso daí é, é uma arma isso aí é uma arma isso aí os caras fizeram isso aí foi de pescar com o varão assim no barranco não eu acho que isso aí é pra ser se pequenininha chegar eles terão uma ponta para se defender, né? Capivara? Pode ser também, é. né? Capivara Outro ou... tipo de pequenininho, né? É, qualquer boa um, nossa. qualquer uma que pegar que esqueça a vara aí, já... É complicado, né? A ponta disso aqui, ó. amor, é... Não vai levar não? Não quer cortar um pedaço, não? Corta aqui, Josué. Ah, meu Deus, até mais perto não né? pode imaginar. Sim, aqui, ah, ó. <risos> Aquela ali é grande. Pede o Vem, oh, Josué. Corta um pedaço aqui. Jesus. Empresta aí, José. Aí corta. Tá um pedaço nesse ó. Ó. momento, é pegada, ó. Tá Ô, José, corta acorda metade aí, pelo menos. É, bicho, é meio sinistro, né? Porque a gente Fica corta com medo. A ponta, ó. Olha, já fazendo Não. uma arma Não, metade. Aqui, metade essa ponta Ai, pra... defesa, N -n -n mesmo. Nessa curva aí. Olha o João fazendo uma arma nesse momento. Que vai ver, vai de um de entender, né? Aí, vamos aproveitar essa parte de cá, ó. Aí. Uma aí, onça? Ó. Dá pra mim, que eu sou corajosa. Aí. A dona onça vai encurtar a dona. Aqui, é. a mim, não, a dona pega. pega... É. Ô José, pega esse outro pau aí pra mim. Não, não, não, não, não. Aquele lá. Faz uma arma pra tu. Faz todo uma mundo. ponta aí pra mim. Não, não tem uma não. Não, mas faz uma ponta Ela passou aí, velho. Pra mim estourar. Ela, pa... ela tá bem quietinha aí pra cima, escondida, João. Só olhando pra nós, ah, fazendo assim, minha ó, minha ó minha fazendo minha assim, minha ó. Minha <risos> Eles não estão vendo eu. Eles não estão vendo eu. <risos> a ponta é pra baixo, minha filha. Não, a, não a ponta não. é pra cima, mas... A ponta é pra cima, mas você vai ah. com tá, a ponta é pra frente. Não, mas ele, ele não vai ser só pra arma. Esse aí é pode escolar no meio do mato. Aí ah, essa sabe? ponta pega, pega no seu pescoço e pronto. Ah, Cícero, eu ando e mato muito mais chato isso aqui. Esse café tá pulando ninguém aqui, viu? Ai, ai. Acho, Toma, leva esse pouquinho aqui, bom, assim, ó. Aí, é ó, Tá bom, não? mais duas florzinhas essa aqui é uma uma samambaia daquelas que a gente comprava antigamente nas lojas de floricultura. Ela é novinha nasceu tá nascendo agora né bem até ela encorpar, né vai demorar um par de anos é vamos lá bem isso aí é outra mesmo essa nasceu nasceu engraçado né bem ela nasceu torta né ah lá, tá nasceu na torta. Vamos, vamos lá, Pedro? Vamos? Vem no local em cima dos pau. lá em cima, né? Ah, Vou desligar aqui agora porque agora é meio complicado aqui, tá vendo? É muito barro. Gente, com o passar do tempo, acabou formando uma ilha ali, ó. É. Não, bem, é, não é bem ó, só pedra é não, a né? É uma criatura inédita, ninguém vai pegar esse mato aqui, não, só nós é mesmos? Ó. por Dá uma olhada lá. Uhum. Passa por cima! Ou se você escorregar. corregar, coitado, sair lá dentro da área. Tem. Hum. Cuidado aí nesse, nessa beirada, hein? Tá. Eu prendo o corpo pra cá. É assim que a gente anda, ó. Eu o corpo pra cá. O que será que deve ter aqui fora lixo? Ô, amor, que vem da cara. cidade, hein? Olha lá, como a ilha lá, ó. Não tem uma vara? Mas não joga a garrafinha na beira do rio. não ser uma vara? Jogar lá jogava e dando Você tá botando a peça? Não, deixa montar. É bom que não dá dor de cabeça, né? É, o que, que, que foi, José? Jogar a vara lá com a reforma. Isso restaurar. aí é outra. Ah, mas não trouxeram a vara, José. De mas já, já, deixaram ela lá. Olha a raiz dessa árvore aqui. Pode pegar uma brava lá que tão cedo. Amor, eu quero ir mais à frente. <risos> já também bem hora da civilização. Bem uhum. Nós temos um quilômetro mais. Não tem problema nenhum. Eu não tenho medo de onça? Não, eu tô com medo da onça. Vem. Desde quando que uma onça tem medo de outra, né? Ah, que vem que separar, tá. vem. Vou mais a onda quê? Aqui agora estou gravando mais uma vez aquilo que o seu Deca falou. Não sei como que eu encontrei esse pé de árvore que tem essas manchas vermelhas, parece que foi até pintado, ó. Tá vendo? E assim ele vai, ó. E diz que isso aí tudo é a saúde do lugar. Aqui também tem Olha só essa árvore aqui. Que coisa mais interessante. Faz anos que eu não vejo uma dessa, hein? E vai embora. Lá pra riba. Pessoal, vocês vão... É... Suportando aí. Essa gravação vai ficar bem longa. Provavelmente eu vou ter que partilhar lá em duas vezes. Mas olha o que eu encontrei aqui nesse meio. O que eu encontrei. Estou vendo, né? É um pinheiro. É um pé um de pinheiro. Pinheiro não, uma araucária. Araucária, é. Nossa, no mata, não? Que linda, né? Quase, ne, quase não é velha, né, bem? Pois é. Quase não é velha, ó. Tem uma pinha dela. Olha lá. ele tem a pequenininha. Essa é melhor, a outra não é melhor não? Eu tô ouvindo o Cícero passar. Ah, o Cícero passa. Se o Cícero passar, eu pulo todo rio. Ah, esse. Tá filmando eu? Aí. Você nem filmou eu. Filmou? Passei ali, ó. Ah, vai lá de novo, você passar ali, eu quero ver, quero filmar. Essa isso aí tem até no que segurar, né? Oi. Olha o rastro da bichona que passou dentro da água aí, ó. olha lá. Olha lá, Cícero. Eu achei uma coisa aqui mara que que é isso? maravilhosa. O que, que é isso? É uma um lagarta? Maravilhosa, ainda bem que você pediu para me voltar. Uma lagarta? Eu vou mostrar para vocês o que eu achei. Isso aqui foi um achado mesmo. Põe aqui no chão. Oi gente, tá escuro, aqui ó, tá escuro? Tá. Dá licença. Tentar gravar. Ah, não vai dar, mas eu vou mostrar ali na frente. Sim, mas aqui tava um pouquinho mais claro. Tava Onde? escuro, mas tava mais claro. Onde você colocou? Aí, aí, aí ó. Aqui ó. Ah, não vou dar. Isso aqui é uma lagarta. Que a gente chama lagarta de fogo. Quer pegar nisso aqui, Matheus? Não. Você quer um cara corajoso? Não. Parece uma Tem flor. dá pegar ó. Né? Tô tentando dor, focar. Olha lá, Agora parece que eu consegui. Põe no chão aqui. Ela tá enroscada. Ela desenrola. Põe lá no chão pra ver se ela desenrola. Você vai achar um lugar melhor. Aqui, ó. Eu tô balançando essa câmera hoje, hein? Você deve estar tá com fome, já tá tremendo de fome, né? Olha lá, ó. Mexe nela lá, bem. Ela tá enroscada no meu pauzinho. A lua. Tenta tirar daí com outro pauzinho. É, vai só enrolando, quando, quando mais Oi, se. Olha ah, lá, saiu, saiu, saiu, saiu, saiu, escapou. Eu nem vi. Escapou do pauzinho olha lá. Isso é uma lagarda. É uma gente. bolinha de fogo, gente. É. É uma lagarta, Relou nela. Meu Deus do céu. Queima mesmo. assim uma vez ele pegou numa dessa, né? Vambora? Olha lá pra ver. Não, Madalena. Rela aí nos pelinhos. Essa não pode é fechar a mão, né? Tá, que ela dentro da represa aí. Por quê? O bicho não, cheio. deixa ela aí. Vamos? Olha é ali o, o rastro da bichona, né? Cícero. Olha lá. lá. Bebe É água. Beleza, lá. Mano, ela bebe água. tá, mãe. o tamanho. pessoal duvida, né? Mas, ó. O mato Ó. o rastro da garota lá. e Eu que não quero ficar, saber se é rastro dela, deixa de ser raça dela, não. Que, que é aqui? É fechado, hein? Aqui é fechado mesmo. Olha que Um cogumelo que nós encontramos aqui. Ó, parece uma flor, mas de flor não tem nada. olha que linda! Ou melhor, que lindo, né? Bem. Vamos embora? Ainda bem que ninguém pisou em cima, né? É. Vou pegar meu, meu tajado aqui. Dá uma olhada só, gente. Ah, que lugar, tá, hein? Ela tem uma coisa aqui. Ainda bem que eu tô com a turma que não tem medo de andar na mata. Graças a Deus a gente anda junto. Tem uma louca, ó. Acho que entra água aqui, ó. Vai sair lá, ó. É o problema tá tudo, hein? Ó. tá só que eu tô por último, tem que andar olhando pra olha frente lá, e do... pra trás. Olha lá. Tem Olha lá, ó. tatu, não. Tem um buraco de tatu, não. Tem um buraco grande aí. Aí. essa entrada tá fechada de mato. Tá vendo? Olha aí. A outra acabou de passar aqui, já tem um tatu. Olha aí, você tá vendo aqui de novo, né? olha aqui. Ó. Liga aqui. aqui. aqui. aqui. aqui. aqui. Vem cá, você aqui é? dentro, dentro do vidro. Do. Então ela tá comendo demais. Deixa eu ver lá. Agora. É mesmo, agora tem razão. Olha aqui. Vamos chegando perto aqui. Gente, é verdade, ó. Agora aí você tem razão, quer ver? Lá, ó? Então ponta. Aí. Ela veio de lá e entrou no rio. Olha o passo dela aí na ah, lama. Nada, é Cis, água assim. ó, Deixa eu te falar. lembra pra cá, é. você ver Parece que ela passa de bora aquela arvinha lá e lá não cabe uma onça. Talvez possa ser capivara. Olha, é é lá, olha lá pra você ver. Ah, mas ela baixa, Ela sim. baixa né? Ah, não sei, não sei. Bom, o que é animal é animal. Agora qual animal nós não sabemos, né? Nós estamos calculando. Né? Olha aqui, ó. Varou aqui também. Aqui, ó. Olha a marca do dedinho ali, ó. É verdade. Só que teve outro bichinho pequenininho que passou aqui, vai pra lá ali, pra você ver. Será que não tava fugindo dela? Olha o cheiro que eu falei pra você, tá sentindo? Tá Consegue é. sentir o cheiro? Um cheiro de mofo, né? Então. cheiro mofo? É um cheiro estranho. É um cheiro de... Eu sinto um cheiro de. Olha aqui. Provavelmente você paga uma onça. Como é o seguinte, ô Cícero, um mato desse jeito, fechado desse jeito, você acha que não vai dar? Ah, tem, voce. tem animal sim. Porque se, se alguma pessoa tiver de passar, vai passar aqui na estreia, não é, vai? É. Pra si, não não desse jeito. Não vai. Não é morada dela. Olha ali, quer ver? Ah, você assim, compara aqui com a história de onde é que é Eu tô vendo lá embaixo. Olha daqui. Tá, tô vendo lá embaixo, tem bastante rasco. a filmadora nunca filmou tanto tempo Sim. na a natureza que nem Eu dessa vez esse já é outra qualidade não, né bem não, filho, não esse é outra qualidade né bem é, outra é, qualidade outra qualidade esse galho de árvore tem bastante folhinha verde, mas eu não sei precisar o que é. Bom, mas uma coisa eu falo, eu já acabei de achar uma coisa ali que eu agora garanto que aquilo ali é uma orquídea. Vou voltar aqui para vocês verem. Olha lá. Essa é uma orquídea. Bom, se bem que tem muitas qualidades de orquídea, né? Muito bonita né. Oi gente, pra quem não sabe, isso aqui é musgo. Liquen. Ou. como é que é o outro nome mesmo? Eu conheço por Líquens e por musgo mesmo. Mas tem outro nome, eu esqueci agora. Que a gente usa. Mu mur murta? Não, não é murta não, é. Aí esqueci o nome. Musgo? Líquen. Líquen e alguma outra coisa que eu não sei. É. Eu vou mandar a questão lá na frente. É. E eu quero que você mostre aqui, olha aí, Vou mostrar lá. agora o, o chachim. O chachinho é quando vira. ele tá bem velho, né? Bem velho não, não é que ele tá bem velho, ele cresceu bastante. Vira Eilo. uma árvore. É uma árvore mesmo. Mas como é que é? É ele? Não é parece que embaixo é ele. É ele. É Olha o tronco dele descendo aí, Preta. Aí, ó. ó. o tronco dele descendo aí, ó. Mas embaixo não é que nem o chaxinho. Ô, oh, puxa vida, lógico que é. Se você cortar, é. Ah. É porque ele é porque ele já engrossou, né, Dan? Olha outros para lá, ó. Olha outros lá, ó. Eles estão indo muito para frente, mas estamos ficando cada vez mais para trás. Eu tô de de Não, vamos, vamos andando então, porque nós temos que estar sempre próximo deles. Vamos chegando lá perto, porque eles vão andando e a gente vai ficando para trás. Se der um problema lá ou der um problema aqui, até um encontrar com o outro já era. Agora nós estamos no lugar que realmente tem que ter respeito. Olha só, eu creio que dá muito peixe aqui viu? Eu creio